O que é o Fefec? É o fundo especial de financiamento das campanhas eleitorais, também chamado como fundo eleitoral ou fundão. Ele foi utilizado pela primeira vez nas eleições 2018. E para as eleições 2020, o valor total dele é de 2 bilhões e 34 milhões. Os detalhes sobre o FEFE que você encontra na resolução do TSE 23.605 de 2020. Esse fundo é disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao TSE e este distribui aos Diretórios Nacionais. Se o partido não tiver candidato próprio ou em coligação, não poderá distribuir esses recursos. O que não for utilizado retorna à conta do Tesouro Nacional. É muito importante que os repasses e gastos realizados com esses recursos sejam feitos com muito cuidado, pois são fundos públicos e qualquer irregularidade constatada deverá haver a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. É também importante que 30% desse valor seja aplicado nas campanhas de minoria de gênero, que no caso são as campanhas no momento das mulheres. O partido pode renunciar ao recebimento desse fundo, mas ele não pode renunciar ao fundo obrigatório ao percentual dos 30% de aplicação nas campanhas de minoria de gênero. Esteja sempre atento às nossas dicas, inscreva-se no canal do YouTube Rita Gonçalves, acompanhe as nossas publicações e fique por dentro de tudo para as eleições 2020. Um beijo.